Hoje a gente vai falar de Pierpaolo Piccioli, o diretor criativo da Valentino. Bora descomplicar? Escolhido pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, Pierpaolo Piccioli diz que seu talento é saber sonhar. Bom, eu sou a pessoa mais suspeita no mundo para fazer esse vídeo e não diria melhor, porque eu não conheço o Pierre Paulo como sua mulher Benedetta que sempre faz questão de, de vestir, de se declarar como sua família, como suas costureiras mas sou uma de suas grandes fãs e por isso, cuidado, porque esse programa aqui, esse vídeo de hoje, tem muito amor envolvido, muita admiração por esse grande homem que diz que tem uma voz como designer e que quando observou isso, ele resolveu usar essa voz para comunicar esse seu amor ao ser humano e que espera que essa sua voz seja forte, porque ele deseja usá-la. Nascido numa pequena cidade de Netuno. É, tem uma cidade que tem esse nome, perto de Roma. Ele não se mudou para morar num grande apartamento ou nada disso. Não, ele continua morando em Netuno. Onde ele nasceu, o irmão dele é dono da loja de cigarros. Como eles chamam? Tabacaio. Tabacaio vende cigarro, vende um cafezinho, vende é, bilhete para o trem. E ele vai de trem para Roma todos os dias trabalhar. Imagina que cara é esse, gente? Sabe aquela coisa? Ele podia muito bem, depois dos desfiles, ir para todos os after parties. E, sabe, se jogar na noite, comemorar o sucesso. Ao invés disso, ele janta. Com todos os seus costureiros, com todos os ajudantes. E é assim que ele faz nas redes sociais, ele coloca o vestido preferido de uma costureira, o vestido que o outro costureiro fez, ou seja, ele reconhece o trabalho de todos aqueles que fazem parte do seu ateliê, que são seu braço direito, seu braço esquerdo, que estão ali junto com ele, no dia a dia, e nem sempre foi assim, quero dizer, nem sempre todos estiveram ao seu lado. Nascido em 1967, nessa cidadezinha que é a 77 quilômetros de Roma, ele conta que aos 10 anos ele começou a sentir que ele era um pouco diferente, ele não pertencia muito ali àquele lugar no sentido que ele não era igual a galera, ele era um pouco diferente. Ele conta até que muitas pessoas o tratavam assim, como o esquisito. Ele quase chegou a acreditar que ele era o esquisito mesmo. No esquisito não de italiano, viu? que é uma coisa especial, mas de estranho. Que cara é esse? E aí foi então que ele resolveu que ele queria ser diretor de cinema e foi estudar na La Sapienza em Roma. Nessa ele continuava indo para casa e na La Sapienza ele aprendeu toda essa parte da narrativa, porque se a gente observar a obra do Pier Paolo Pizzioli, ele conta uma história. A cada coleção, a coleção dele não é aquela coisa picotada que peguei uma coisa aqui, aí a tendência de ser aquilo lá e não sei o não, ele conta uma história, existe uma narrativa. E aí ele descobriu, ele começou estudando, ele queria ser diretor de cinema, foi estudar literatura, aprendeu essa arte da narrativa e descobriu a moda em Roma. E Roma, naquela época, né, a gente está falando aí de anos 70, ele nasceu em 67, não é isso? Ele nasceu em 67. Até ele fazer 18, a gente tá falando aí final de 70, 80. Roma era conhecida pelos grandes aterias. A alta moda Roma. Isso para contar que realmente tinha uma coisa de grande opulência, tinha uma coisa de grande importância. Tinha capucci uh, e evidentemente tinha Valentino. Valentino fazia aquelas roupas assim de uma grande noite. Ele tinha essa inspiração. Roma tinha tinetitar, então a coisa era grandiosa. Não é, não é uma roupa para você, de uma coisa descolada. Não, é uma roupa que traz um certo alívio, como né? a cidade, que foi fundo de. de foi foi fundo. Fundou foi, foi cenário para vários grandes filmes. É essa atmosfera que a gente sente em Roma. Muitas vezes, quem vai de turismo, quem vai a turismo em Roma, não sente dessa forma. Mas se você mora em Roma, com o tempo você vai vendo a luz mudar um pouco, as manifestações, as coisas que acontecem. E naquela época, mais ainda, a gente está falando de uma época que teve todo... Teve Versace... E, e o próprio Valentino tinha mais de uma loja tinha o Oliver de Valentino que era a, a linha mais um, esportiva tinha o Gianfranco Ferré forte que tinha sua loja lá tinha Salvatore Ferragamo forte, Gucci forte então era uma moda que as pessoas iam a Roma fazer compras tanto quanto em Milão hoje em dia as pessoas vão mais a Milão e, não, e, e Roma ficou meio relegada ao turismão mesmo da Roma antiga. Mas não era assim nos anos 80, nem nos anos 70, tá? Isso é bom a gente... Isso é bom a gente lembrar ou, ou, ou colocar para vocês mesmo. Bom, o que que aconteceu? Ele... Quando ele conheceu a moda e aí ele começou a fazer esse link, né? A ah, literatura, narrativa, arte, cinema, moda. Ele falou: Eu quero ser um designer. E aí ele começou a desenhar. E desenhar e fazer sketching já era uma paixão sua para contar suas histórias e essa combinação. Foi essencial. Daí, para contar toda essa história que ele fez, ele começou a estudar os grandes fotógrafos. Os grandes fotógrafos de moda, como Irving Penn, Avedon, a Bailey, Steichen, Carlo Molino. Ele transferiu seu curso para o IED, Instituto Europeu de Design, e mais uma vez... Como na sua cidade, ele se sentiu um peixe fora d'água. Paulo resolveu ir para Roma. Lá ele começou com literatura, passou para a moda. Ou seja, se na sua cidade, sem fazer nada disso, ele já era um ET, imagina fazendo tudo isso. Era gay. Era gay. Porque quem é esquisito... É gay, não é? A gente vê isso até hoje, todos esses estereótipos. Qualquer coisa que a pessoa não consegue lidar bem, ah, é gay. É gay. É por porque... causa. É, não tá certo. É? Tá tudo ali na mesma caixinha, ou não tá certo, gay, arte. Aí, muito que bem. Até que um dia um amigo dele chamou ele. E é uma festa E ele tinha 19 anos Então devia ser aquele cara assim Quase inofensivo né A gente pode ser amiga dele que não vai fazer nada Porque ele é gay E ele viu uma moça muito bonita E ele se apaixonou pela beleza dela E aí surpreendentemente Ela começou a olhar para ele e naquele dia, segundo ele mesmo conta, ele notou que ele não podia mais sair da cidade dele. Porque lá ele ia ter para quem voltar. Coisa que ele não tinha não tinha mais. Ele já tinha começado uma nova vida em Roma. Eles são casados até hoje há 30 anos. Ai, gente, eu amo tão... muito essa Vocês sabem que eu adoro a história de amor, né? Você já viu a história do Van Clepen Pérez? Se não viu, assiste, porque também é uma super história de amor, linda, maravilhosa. Ai, ele é Benedita. Não, ele é a Simona, a filha de Benedita. Ele e a Simona se casaram e estão há 30 anos juntos. E ela é tipo a inspiração para ele, ele é a inspiração para ela, eles construíram uma vida juntos. Ela, ela, sabe, ela sempre acompanha ele, ele faz, ele dá vestido para ela de aniversário, aí ele desenha ela, veste, ele tira foto, aí eles vão a casamentos juntos. A filha também quando fez os 8 anos, ele fez, a Benedetta, ele fez um, um vestido especial para ela, então, é aquela coisa assim, sabe, do homem mesmo que, que realiza o sonho da mulher e a mulher que realiza o sonho do homem. É uma coisa que se retroalimenta. Mas vamos para a carreira. Muito bem. Então, tá bom. Por meio de um amigo comum, ele já formado pelo IED, ele consegue um estágio na Fendi O primeiro emprego a, dele foi na Fendi em uh, 1989, tá? Em 1980, ele conheceu, por meio de um amigo, uma pessoa, uma colega, uma moça, chamada Maria Grácia Curie. Ficaram amigos ali. Juntos, esses dois foram trabalhar... No departamento de acessórios da Fendi. E eu já ouvi dizer que a famosa Fendi Baguette. Que é aquela bolsa que também tem um vídeo. Que eu já falei para vocês. de Que a Silvia que Fenturini Fendi falou que tinha de lançar uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Ficava falando. Parece que a Fendi Baguette pelas fofoquinhas por detrás foi criação do Pierpaolo Piccioli ou seja, ele tem uma grande bagagem de acessório porque ele ficou muito tempo lá é, na, no escritório de acessórios da Fendi e ele conheceu o grande Karl Lagerfeld que ele disse que aprendeu muito com ele imagina gente, lá de estagiário, jovem Aí vem o Lagerfeld e te dá assim não isso aqui apareceu ter sido sensacional né ai queria tanto bom dez anos depois em 1999 o Picholi e a Curie deixaram a Fendi para irem como diretores de design de, de acessório da Valentino aí eles entraram na Valentino para o escritório de acessório da Valentino. Na Valentino, eles começaram reformulando toda a linha de óculos e de bolsas. Até que, em 2003, eles assumiram toda a linha da Red de Valentino. Que era uma, uma linha de preta-porter da Valentino. Moda pronta. Beleza? Tá. Quando o Valentino anunciou sua aposentadoria em 2007, eles já estavam lá. E aí em 2008, eles foram convidados para assumirem a direção criativa da Valentino. Assim que a gente teve o Pierre Paolo Piccioli e a Maria Grazia Chiuri juntos na direção criativa da Valentino. Juntos, eles modernizaram a casa, trouxeram a casa para os dias atuais, saíram um pouco daquela história da grandiosidade que eu estava contando para vocês da alta moda Roma e atualizaram a casa. Eu acho que eles nem modernizaram, mas eles atualizaram a Valentino bastante. Um grande exemplo disso foi em 2015 que eles explodiram de venda mesmo com faturamento anual de um bilhão de dólares com o lançamento da coleção rockstar que é esse para vocês que é rockstar foi esse cravo essa taxa em forma de de quadrado né que eles colocaram em tiras de sandália. E aí eles declinaram em vários modelos. Até hoje é usado. E essa essa coleção sempre leva o nome de Rockstud. Virou um clássico dos acessórios da Valentino. Lembrando que essa coleção Rockstud. Ela foi lançada a partir de 2015. Ok? E aí... Foi essa coleção que desencadeou todo um novo momento. Um repensar, um repensar da marca, um repensar de como divulgar a Maison Valentino a partir de então. Beleza, os dois amigos, tudo ia muito bem até que em julho. De 2016, com oito anos ali de parceria na casa, Maria Grazia Chiuri não resistiu ao convite de ser a primeira estilista mulher a assinar a direção, a assumir a direção criativa da Maison Dior. Ela aceitou, pena que ela não avisou para amigo antes, né? Scretino tinha uma amiga, a amiga brigou com ele, entendeu? Deu pra trás, rou as cordas. A partir de então, Paulo Piccioli estava sozinho no barco. E aí ele era habituado a compartilhar e ele viu um dia, ele em algumas entrevistas, ele fala que eu não tinha mais pra quem ligar, eu não tinha mais pra quem. Me referi, eu pensei, então tô livre. Então vou fazer o que eu quero. Por que não fazer o que eu acredito? E assim ele foi. Eu acho que hoje em dia, é, cada um desses dois fazem aquilo que eles acreditam. E fazem bem feito dentro daquilo que eles acreditam. Vale ressaltar que são oito desfiles ao ano, né gente? Isso não é brincadeira não. Não é para qualquer um. Ele se manteve fiel a... aos seus valores. O irmão Flávio, como eu falei, dono da loja de cigarros, disse que ele virou celebridade na cidade de Netuno quando ele foi capa então de uma revista italiana e que no dia que a revista italiana saiu lá, ele capa todo mundo... Sabe aquela coisa? Aí o macaco tá no rabo. Agora engole, né? Falou que era esquisito, agora ele é o cara. Sabe esse negócio? Acho que vocês já passaram por isso. Tipo... Hum... Aí de repente você virou o queridinho. É muito engraçado. E a cidade é pequena? A cidade é pequenininha. É, tão... é, eu tô pulando as coisas, mas ele lançou pela primeira vez uma modelo negra como testemunha do perfume da Maison. Jamais um perfume de alta costura, de uma casa de alta costura, de uma casa de luxo, tinha tido uma modelo negra como testemunha, como ah, símbolo da campanha. Foi ele que fez isso, tá? E essa modelo, que, gente, é a do... Du... Aí depois você põe o sobrenome dela aqui, Yogi. Põe. Ela, ela recebeu o título ano passado de modelo do ano, Mas foi muito graças a esse movimento de reconhecimento que o Pierpaolo Paulo Piccioli fez gente, para vocês terem ideia do que eu estou falando das 65 modelos do desfile de alta costura em janeiro do ano passado 45 eram negras então assim, foi um desfile que quando ele, ele saiu ainda tem essa porque quando, muitas vezes no desfile de alta costura quando ele sai, ele não sai sozinho ele, ele sai pro, para os agradecimentos com as costureiras do ateliê. Ele leva elas com ele. Quando ele saiu, o, o, o Valentino... A, a Naomi saiu na frente, foi e cumprimentou o Valentino. O Valentino chorando, a Celine Dion chorando. Todo mundo assim, é tudo muito emocionante quando ele faz. Porque ele realmente carrega de emoção. As coleções de uma sensibilidade extrema que ele sempre trabalhou. Ele trabalha muito a coisa da construção, ele joga muito com as proporções, mas ele considera sempre os elementos de volume que o Valentino uh, construiu ao longo da carreira, sem ser, sem ser uma coisa de resgate. Ou seja, ele consegue usar esses elementos para criar algo novo, sem aparentar assim, ah, eu resgatei a coleção de 73 que ele usou. Não. Não é refazendo um vestido. Ele tenta, com a sensibilidade que ele tem, passar a mesma atmosfera. tá E nessa... nessa uma de, de de opções, de, de, porque o Valentino fez muita coisa, ele busca também dar continuidade ao reconhecimento do trabalho manual. E aí ele continua fazendo, um, não tornando a coisa fácil, como muitas marcas têm feito, ele continua realmente é, usando o trabalho manual, valorizando o trabalho manual, seja em corte, que, por sua vez, continua construindo grandes talentos nisso. Tem muitos costureiros, muitas bordadeiras que declaram que querem fazer parte do ateliê Valentino de Alta Costura porque ali eles são reconhecidos. Isso é uma coisa mega importante. Outro ponto muito interessante, que a gente já discutiu bastante aqui, ah, se moda é arte Né, esse questionamento Moda é arte Para alguns sim, para alguns não Já teve gente que se exaltou aqui embaixo Eu digo Vementemente Ok, reencarnação de Chanel Mas Cada um tem sua opinião E Pierre Paulo diz o seguinte Eu não acredito que moda seja arte Moda é moda, arte é arte. A arte é o quando você faz alguma coisa para você mesmo. A moda é feita para a outra pessoa. Se você, se não te você está lá apenas para recontar. Então, ele vai contar uma história feita para outra pessoa. E essa história que ele conta para outra pessoa é assim de todos que trabalham com ele ligado à criatividade é de novo ligado a a emoção mais do que a estratégia a a, a alma ao instinto ele diz eu sigo meu instinto eu acho que com esse trabalho você pode mudar a percepção das pessoas e isso é realmente o que ele tem feito, ele adora o cinema, lógico, queria trabalhar no cinema, e em especial para quem quer assim, ah me dá uma inspiração para eu funcionar ali na vibe dele, ele diz que gosta muito dos diretores uh, italianos, em especial de Antonioni, que tem uma, uma linguagem própria, e aí busque olhar com os olhos de um italiano, Especialmente a trilogia La Notte, Leclisse e L'Aventura. Ok? Fica a dica para quem quer seguir os passos aí do Mindset do Paolo Piccioli, que é essa busca do efêmero, da aventura na vida, da, da incomunicabilidade, que é algo que a gente vive muito hoje em dia, é esse, esse toque com algo mais que a gente atinge pela rede social, que a gente atinge por aqui, por esse canal. Eu não te conheço, você me conhece, ou eu conheço o que você quer ouvir, você me fala. É tudo muito efêmero. Ele não gosta de falar de homens. Ele gosta de falar de gente. E isso eu acho que é um... um uma grande mudança de abordagem, porque ele parte de um ponto de vista, realmente, a criação parte da artesanalidade, digamos assim, do grupo, do que é possível, do que aquele grupo consegue desenvolver com o trabalho manual. Quando a gente fala de uma marca de alta costura, isso é muito importante para a sustentabilidade cultural, para a manutenção do conhecimento de, alta costura, de costura, em especial, de alta costura. Uh, ele gosta muito de brincar com texturas, as cores ele estuda muito bem, em especial partindo do, do grego, do Barroco e do Renascimento, que são pontos fortes em Roma. Roma sendo uma das principais inspirações. Quando a gente fala Roma como inspiração, gente, Roma tem quase tudo. né? Roma a gente tem desde o Coliseu até o McDonald's. Então Roma tem quase tudo, quase todos os tempos, isso que eu quero dizer com vocês para vocês, Roma tem o Papa, e quando a gente viu até no Metropolitan Museum roupas religiosas que inspiraram a moda, então Roma tem todo esse universo inspiracional, mas não é só de alta costura que a Maison Valentina é feita hoje, para o Pierre é Paulo Picholi, daywear, a roupa do dia é streetwear. Por isso, ele introduziu tênis na marca, ele mesmo usa tênis. Ele introduziu moletom, peças que, que, segundo ele, têm sua própria dignidade e que ele resolveu trabalhar. E trabalhar, gente, muito bem, né? Interessante o Vermelho Valentino. O Pia Paula Piccioli diz que adora vermelho e adora combinar diferentes tons de vermelho. A forma que ele lida com vermelho é diferente da forma que Valentino Garavani lidava com vermelho. Para Valentino Garavani, o vermelho ficou marcado como algo de extrema elegância, mas com uma grande carga de sensualidade. Já para Pia Paolo Piccioli... O vermelho é a cor da casa. Ou seja, as roupas transitam por ali. Um vermelho Fontana é diferente de um vermelho Caravaggio. Evidentemente, ele está considerando a ruptura que Fontana comunicou com seu trabalho. E a intensidade que Caravaggio com, com, ah, imprimiu no seu trabalho. Então... Ele tem essa coisa da percepção. Para ele, por exemplo, rosa é um tom de questionamento, é um tom agressivo. Para ele, rosa é punk. Então, ele vai usar o rosa como se fosse uma, uma quase um, uma coisa assim a mais. A mais de um lado mais agressivo, menos suave, menos romântico. Eu não sei se eu estou me expressando muito bem, se vocês estão conseguindo acompanhar. Mas essa parte da cartela de cores, como a gente já viu e a gente comenta aqui, é uma, é um ponto muito importante, seja na criação de uma coleção, seja no comentário ou no documentário, ou quando a gente conta uma história sobre uma marca. Ok? Por falar em cores, preto para o Pierpaolo Piccioli... Preto é um estado de espírito, ele geralmente se veste de preto e branco, para ele preto pode ser tudo, tudo que você quiser, aliás o Karl Lagerfeld que adorava preto, o Karl Lagerfeld falava eu vou continuar me vestindo de preto até que criem uma cor mais neutra, <risos> Em oposição ao preto, o branco. O branco pro Pierre Paulo é o início, é onde tudo começa. Uma tela branca é uma tela com várias possibilidades. Qualquer roupa de alta costura, ela começa na toalha, que é justamente o tecido branco que faz o molde daquela, daquela criação. Então, para ele, o branco pode tudo. O branco é infinitamente uh, um ponto de partida. E ele gosta muito da imperfeição. Uma coisa um pouco o Wabi sabe. Que é uma filosofia que eu tenho adorado uh, estudar. Em termos de decoração. Ele diz que beleza para ele é imperfeição. E ele lembra o Oscar Wilde. Que diz. Você Precisa da imperfeição para lembrar a beleza, então só aí a gente vê assim: aquele toque de assimetria, aquele ponto uh, de, de questionamento quando a gente coloca uma gola mais volumosa, um, uma blusa mais seca. Toda essa quando você trabalha volume e contrastes, você tem um pouco desse toque de. Um, imperfeição. Para ele a regra é não ter regras e realmente seguir sua intuição. Amanhã pode ser diferente. Quando a gente escuta isso parece um tanto um tanto infantil ou um tanto rebelde mas eu acho que nos nossos tempos rapidamente ao longo do século XXI que a gente está aí entrando na, na segunda década Se a gente pensar Tudo que a gente já viveu no século XXI A gente realmente vê Que o amanhã pode ser diferente né? De tantas mudanças políticas De tantas tantos questionamentos ambientais Muita mudança Doenças Guerras Movimentos de imigração, de Gente que nem pensava em perder a casa Que perde Enfim amanhã pode ser diferente. Quanto ao apoio do vale próprio Valentino Garavani, ele tem total. O Valentino Garavani vai sempre aos desfiles, o cumprimenta, é, não por proforme, não por, é, por obrigação, mas porque quer e ele realmente se emociona e agradece sempre. Ele não sente uma necessidade de excluir ou de apagar o passado do trabalho do Valentino Garavani. Ele se baseia nos fundamentos para dar continuidade e com total apoio, ele reverencia, ele realmente é muito respeitoso, procurando não ser uma reedição do cara, mas em continuar aquilo que o Grande Valentino construiu, explorar é, a, a inclusive, o, o, ser inclusivo, explorar essa parte inclusiva é algo novo que o Pier Paulo Piccioli trouxe não só para o Valentino como para a moda, que é algo realmente novo, assim como valorizar a família, trazer a família para o seu ambiente de trabalho reconhecendo sabe, ele não, não anula, não esconde, ele traz e, e isso eu acho que é uma nova visão de trabalho que é inovadora dentro da alta costura a gente sempre quando fala de alta costura a gente fala muito de o amante, raramente da família, ah, quando a gente teve casos de, relaciona de, de relacionamentos Uh, homossexuais também, as pessoas por causa do tempo eram obrigadas a, a ficarem quase meio que ocultas só ficava aquele joguinho de todo mundo sabe mas ninguém vê e ele traz tudo isso, ele conversa com as pessoas, ele busca refletir a ideia dos tempos se você duvida de tudo isso, vai na rede social, faz um comentário, você vai ver que ele lê seu comentário Aí se você duvidar, escreve no da mulher dele, você vai ver que a mulher dele lê e comenta. Então realmente é uma pessoa que tem, traz esse, esse carinho pelo próximo, pelo ser humano, que eu acho que é uma coisa muito importante nos dias atuais. É uma moda que não tem muita agressividade, né? por mais que a gente fale do rockstar, você vê isso aqui... É um punk que não é tão punk, né? porque os studs ficaram, mesmo eles aconteceram na moda punk. E isso aqui não é tão punk. Então é uma leitura. O trabalho dele como designer é italiano, que ele não esconde isso. A Itália faz parte da cultura dele, faz parte da história dele. Assim como fez parte e faz parte da história da marca, da história do Valentino. Conhecer o lifestyle luxuoso da Itália é muito importante. Em, em aulas de, de história da moda é uma coisa que eu sempre comento. As pessoas precisam saber qual é o movimento uh, social, o que, que a gente faz em Capri, o que, que a gente faz em Portofino... Para entender como essas pessoas se movem. Isso é outra coisa assim muito importante na moda, gente. Eu estou desenhando para quem? Essa marca desenha para quem? Quem é essa mulher? Ele não está desenhando para uma mulher que vai para o baile funk. Não. Não tem nada errado em ir para o baile funk. Não tem nada errado em ir para a Coachella. Mas esse cara aqui não desenha para essa galera. Ou ele pode até ir. Ele não exclui isso. Mas essa roupa não é para essa galera. Isso é muito importante. Quando a gente fala de conhecer uma marca, entender uma criação. Porque tem muita gente que fala assim. Ai, não gosto. tem nada a ver. Não. Com o quê? Tudo deve ser contextualizado. Lembre-se sempre muito disso. Bom, um... O mais bonito que eu acho mesmo é que ele não quer entregar com as suas criações uma mulher ideal, mas ele quer proporcionar beleza e para ele a individualidade é a beleza. E eu espero que você, assim como eu, busque a sua beleza na sua individualidade, se expressar como você é, que eu acho que existe a moda, e a moda é uma ferramenta para expressar quem você é. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.